E se você precisar de ajuda também, dá uma olhada na descrição porque tem vários formatos aí que podem te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, mas também de, de dar o passo inicial para você seguir em frente desenhando um estilo de vida muito mais de liberdade e sentido. Beleza? Conta comigo, dá o seu like aí, bota nos comentários e a gente se vê na próxima.